Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sara Steyer e aqui no meu canal vocês encontram um pouquinho de crochê, de tricô e tudo mais que for handmade. Eu gosto dessa coisa artesanal. E hoje eu vou fazer uma... Putz, esqueci o nome? Puta que pariu, como é que eu chamo? Ai meu Deus, como é que chama aquilo de mostrar o livro? Resenha? Arr, vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sarah Steyer e esse é o meu canal. Aqui eu falo um pouco de crochê, de tricô, tem tutoriais e tudo mais que for do universo Handmade. E se você também gostar de coisas artesanais, já curte esse vídeo, me segue aqui no canal, ativa o sino de notificação e deixa nos comentários quais os conteúdos que vocês querem ver por aqui. Combinado? Hoje eu vou mostrar esse livro de pertinho, que é um livro de tricô do Harry Potter. Vou contar que eu já tô fazendo essa coruja aqui e mostro um pouquinho pra vocês depois. E vocês vão ter um olhar de fã com esse livro, porque eu sou super fã do Harry Potter, de todos os livros, filmes, enfim, tudo. E eu tô muito apaixonada por esse livro, então vem comigo. Bom, gente, tá aqui, ele é o um livro grande, de capa dura, muito bonito. Ó, aqui a parte de trás, uh, eu achei muito, muito bacana. A, a parte das escolhas das peças e tudo mais. O que eu vou mostrar pra vocês aqui não vão ser as receitas, né? Porque eu não posso uh, deixar nas páginas que estão as receitas, mas eu vou mostrar das fo as fotos do que contém, tá? Então tem essa introdução muito bacana. Essa peça aqui eu sou apaixonada. Ó. E eu gosto que tem os detalhes, sabe? Foi tudo de muito bom gosto. As fotos são muito, muito bonitas. O que eu senti falta foram de fotos do passo a passo. A gente tá acostumado aqui no Brasil com foto de passo a passo. E eles mostram fotos em detalhes, mas é sempre da peça pronta, sabe? Eu vi porque eu tô tecendo a coruja e eu senti falta. Então, tem amigurumis em tricô também. Ó muito bacana aí eles têm um textinho de introdução dos materiais deixa eu passar ó, tem fotos reais ó fotos de referências do filme então é muito bacana também porque como é um produto autorizado a gente tem que ver que tem a, o selinho aqui ó da Wizard World então é bacana que tem cenas do filme e para quem é fã é demais assim sabe tu relembrar quando aparece e ter a, a receita. Ó, começamos com essa parte dos amigurumis Aqui ele visto por trás, ó. Então, por exemplo, essa peça tem ele visto de frente e ele visto de trás, mas não tem nada de passo a passo. E aqui tá a foto do filme, tá? Essa aqui é a coruja, é a coruja que eu tô tecendo. Deixa eu pegar pra vocês aqui. tô tecendo não, eu já teci na verdade. Falta fazer a montagem, só pra vocês terem uma, uma ideia, ó. A partezinha de trás, os pezinhos. Aqui vai ser a parte da cabeça. E eu tô gravando vídeo, não de como eu fiz, mas algumas coisas do passo a passo. E vai ser um vídeo da coruja também, tá? Então essa aqui foi a peça que me encantou e me fez comprar o livro. Claro que eu gostei de todo o resto, mas a coruja eu amei, realmente. Então vamos deixar essa coruja lá. E aí eu senti falta do passo a passo na coruja, ó. Porque daí eu tenho foto dele, tenho foto dos pés, mas não tem foto de passo a passo, tá? Minhas anotações. E é assim, gente. Não sei se é porque também é só tricô, né? Mas não tem passo a passo. O cachecol acredito que vai ser a minha próxima peça. A lógica, acho que seria eu começar por esse mais fácil, mas eu me encantei pela coruja e tô fazendo a coruja faz um tempão já. Esse aqui acho que eu vou fazer mais rápido. Então... Mesmo pra quem não é de Grifinória, tem os outros cachecóis. Deixa eu só passar, porque aqui é uma introdução. Ó, tem os blusões da família Weasley. Olha só que bacana. Gente, tá demais, né? Pena que o Natal aqui não é frio, né? Uma hora eu quero passar o Natal no frio. Aqui, ó, tem os cachecóis das outras casas, tá? Tá? Então, para quem for uh, das outras casas, tem sim como fazer o cachecol, aqui as cores. Aí aqui, olha que bacana, blusãozinho. Olha só, muito, muito legal. Aí mostra a foto deles usando, mostra que cada casa tem uma barrinha de cor diferente, o que é bacana também, ó, mostra o detalhe. Aqui, a Bridge. olha só que legal, a referência, a produção de foto. Gente, olha só que bacana. E aí mostra como ela usou no filme, e aí tem a peça para ser feita. Então é muito, muito bacana. E tem para todos os gostos. Esse aqui tá demais. Ali são as, são as peças bem reprodução. E aqui eles começam a fazer peças inspiradas em algumas coisas Harry Potter. Olha o vira-tempo aqui. Estão conseguindo ver se vira-tempo? Olha que show esse blusão. E, e o que, que eu gostei muito desse livro? Que as inspirações são muito bem feitas, sabe? Tem outros livros que as inspirações não lembram tanto, sabe? Tem um outro livro de Outlander que eu vou fazer uma, um vídeo pra vocês também, que eu achei que as inspirações não foram tão bacanas, sabe? Ó, olha só que amor. Tem um óculos, tem chapéu, tem como. Olha só que bacana. Então é inspirado no tema Harry Potter. Não é um blusão que alguém usou no filme, sabe? Mas é bacana. Só. Aqui tem uma gola. Olha que linda essa gola. E a gola tem a inspiração. Ó, tão vendo? Dá pra ver bem o. O formato. E aí tu vê na gola. Então eu achei muito, muito bacana. Ó, meinhas. Meinhas com pomo de ouro. Olha que amor. E luvinhas. Meias e luvas. detalhe sabe, gente? Pra quem é o pessoal que não quer usar uma coisa tão igual. Agora, esse cachecol aqui eu amei. Esse aqui eu tenho que aprender a fazer o... o o tricô com essa troca de cor, que eu ainda não sei, eu ainda tô no básico de listras, né? Mas com certeza eu quero fazer essa peça aqui. Olha, o tipo muito bom. A plataforma, vassouras, então tá muito lindo, muito, muito lindo. Olha só que lindo, ó. Olha os detalhes: bordados, então também é bacana que tem os bordados, meias, olha que bacana a foto com os doces. Eu achei muito bacana. Então, as meias também vocês podem fazer das casas, né? Aqui, olha que legal. Ele é um blusão todo uh, inspirado, que seria na, na coruja, né? Na coruja-correio. Mas ele tem um trabalhado aqui e ele tem um trabalhado embaixo, ó. ó. Olha que bacana. Na barra. Então, esses detalhes são muito, muito bacanas. Olha só que lindo. Luvas. Olha a luva do patrono. Aspecto patrono, olha que lindo. Também tem que aprender a fazer esse picô coloridão. Aqui tem mais uma foto, ó. Show, né? Gente, eu vou botar a mão em cima da receita sempre porque eu não, né? Não é bacana eu divulgar o livro assim, ok? Esse aqui tá lindo porque ele é uma inspiração. Olha só que lindo que ele é inspirado. Por isso que eu gostei, a inspiração deles é muito real, sabe? Ele é inspirado, ó, no hipogrifo. Olha que amor. E lembra, pra mim, eu olho, lembra essa coisa, sabe? Então eu achei muito, muito, muito bacana. Olha que lindo que ele fica. Show, né? Vamos ver o que mais. Temos aqui. Aqui, olha que bacana. Deixa eu pegar aqui a, a referência. Esse palinha, né? Da Flare aqui, ó. Olha que legal. Muito bacana. Esse aqui ficou bem fiel, eu achei. Não foi uma inspiração tanto, né? Gorros, também temos gorros. Olha só, que show. Hum? É muita referência, né, gente? Ó, aquele lá do vira-tempo. Aí tem detalhe do vira-tempo aqui. Mostra o vira-tempo aqui, sabe? Como foi usado. Muito bacana essa referência. Essa daqui é muito legal. <coughs> Desculpa, gente. Porque aqui, se vocês olharem, são listras, né? Mas se vocês mudarem o ângulo, vocês conseguem ver a caveira e a cobra. Então, é uma outra técnica em tricô, ó, avesso direito. Então, eu acho muito, muito bacana. Ó, a referência. Aqui a gente tem uma referência na guine, né? A cobra, tem então, um colar de cobra. Ó, show, né? Esse aqui eu amei de paixão, porque são luvas. E eu achei a sacada muito boa de fazer a referência ao óculos da Luna... Com essas mãos, porque o óculos da Luna, você vai ter a imagem aqui, pra quem não lembra, ó, o óculos da luna não deixa de lembrar mãos, né? Então eu achei muito, muito, muito criativo, assim. Muito criativo. Tá aqui, ó. Esse aqui também tá bonito, Com então, chale. Aí o chale lembra o símbolo das relíquias da morte. Aí mostra as relíquias da morte aqui. Olha que lindo. Esse aqui, ó, tem os símbolos, deixa eu mostrar aqui, tem as casas, são mais coisas para uh, casa e cozinha, né, não só para gente usar, vou mostrar esses aqui depois. Aqui tem o copos, que é para botar na xícara também, né, e os descansos de panela também tem ali, deixa eu mostrar esse, eu acho que esse aqui vai mostrar mais pro o final. Aqui. Tem amigurumis, que eu vou mostrar para o final para vocês como é que vai ficar, tipo um móvel aqui ó, um mobilizinho. Aí ah, esse aqui ó, olha que bacana, são das horcruxes, então tem um modelo para cada horcrux, olha só que legal. Muito, muito bacana, ó, aqui tá outro. Show, né? E aí dá para usar na cozinha, dá para usar de apoio, enfim, tudo mais, tudo mais. Esse chale aqui tá bonito também, que é da Ordem da Fênix. E se vocês olharem aqui, olha a imagem, tá escrito Ordem da Fênix ali. Olha que maravilhoso. Gente, esse aqui, acho que vai ser meu projeto de vida, né? Quero ver se eu vou conseguir fazer esse. Aqui tem as abreviações todas e uma foto final do pessoal das casas. Gente, assim... É meu amor, é minha paixão. Ai, bati na cama. É um livro, assim, de ficar folhando, sabe? Pra quem é fã, às vezes a pessoa nem faz tricô, mas é um livro lindo de se ver, sabe? Então, é o meu favoritinho daqui de casa. Eu adoro mesmo. Aos pouquinhos eu vou mostrando outros livros pra você. Saiu um outro livro que é baseado em algumas coisas de Harry Potter e Animais Fantásticos, mas esse eu não comprei ainda. Então esse aqui eu comprei pela Amazon, eu deixo pra vocês o, o link aqui na descrição do vídeo. E assim que eu tiver um tempinho, eu gravo sobre os outros livros que eu tenho aqui. Combinado? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Aguardem o vídeo da Coruja, que vai sair o vídeo da Coruja, e de, das demais peças que eu escolhi tecer. Desse livro maravilhoso aqui. Se vocês gostaram, comentem aqui. Se quiserem uh, review de outros livros, se quiserem que eu mostre algum outro conteúdo, é só deixar nos comentários, certo? Até a próxima!